Inicia agora o programa Seja Mais Feliz. Trazendo informações e ferramentas para o bem-estar do ser integral. Falando de saúde integrativa, constelação familiar, psicologia positiva, meditação, espiritualidade e muito mais. Com as apresentadoras e produtoras Beatriz Porto e Camila Costa. Programa Seja Mais Feliz. Bom dia a todos. É com uma grande alegria que hoje nós iniciamos o nosso primeiro programa do Seja Mais Feliz. E neste dia, nesta manhã abençoada, vamos iniciar com assim uma mensagem. E nós vamos ter uns momentos de grandes aprendizados hoje. Uma mensagem de Chico Xavier. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. E basta uma frase. Para eles renascerem outra vez. Então hoje é um dia de um sonho que se realiza e se concretiza, não é, Camila? Bom dia, Camila. Bom dia, Bom Bia. Dia, Bom dia, Bia Lúcio. Lúcio. Bom dia a Bom todo dia. mundo que está aí fora. É, hoje Bom o dia. tema do programa é Superação. Que bela mensagem para a gente começar o dia! Mensagem de Chico Xavier. Eu gostaria de começar agradecendo Os nossos apoiadores Que sempre confiaram na gente Quando a gente falou do tema do programa Agradecer a Farmácia Mercurial A Patrícia Medeia, que veio aqui Muito obrigada Patrícia e seus florais Já está ajudando a gente aqui Sim. A Beatriz Porto com a saúde integrativa Que vai auxiliar muito no seu conhecimento E toda a sua vivência Agradecer também o pessoal da equipe Da Rádio Vivência Espírita Que nos apoiou, nos deu os caminhos da pedra aí Para toda a a estrutura do nosso programa. E agradecer também a todos os nossos amigos que já estão aqui falando com a gente aqui, pelo é YouTube e pela rádio. Muito obrigada. Lúcio? Bom dia, é muito legal estar aqui, porque é o primeiro programa, né, Beatriz? Então Isso. a gente já vai começar com muita alegria e com muita felicidade de, de dar esse start aí. Uhum. Bem, é. o, te o tema de hoje é superação superação, né, e exatamente isso que nós estamos fazendo hoje, iniciando, é uma superação e, as, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas é muito difícil fazer as coisas. Porque até a palavra superação, se você dividir, é superação. E a pessoa acredita que tem que fazer algo muito, muito grande, mas são os pequenos passos. Mas antes, Camila, de começar a falar sobre superação, sobre as nossas superações que nós já tivemos né, na nossa vida... É... Ah, lembrando também de dizer hoje só uma coisa que está sendo transmitido só pelo YouTube. Hoje não está sendo transmitido pelo Face, não é isso? Isso. Eu a, lembrei agora. Isso, desde o domingo o Rodrigo está configurando ali o Face para a gente conseguir isso. transmitir pelo Face. Então a transmissão é só pelo, Fe, pelo YouTube tu? e pelo link da Rádio Vivência Espírita. Isso. E acessem, né? E Então, antes disso, eu não poderia começar sem agradecer. A Camila fez um, um agradecimento, mas eu, até para não me perder, eu gosto de escrever. Eu falei, e às vezes ainda vai passar algumas pessoas, né mas é algo assim, que hoje para mim é um dia muito especial. É a realização de um sonho que há muito tempo eu sonhei. E estou realizando, e isso eu idealizei. Agradeço ao Jorge, ao Rui, que acabou de chegar. O Jorge está aqui também, A Dora Tem várias pessoas aqui que acreditaram em mim. Nestes anos que participei como convidada do programa Vivência Espírita. Foi um treinamento que foi me dando mais segurança, confiança, para hoje o sonho se realizar. E a cada dia aprendo mais um pouco. Gratidão, Rodrigo, pois você é fera, você faz acontecer. Gratidão à amiga, querida e parceira, Camila, que aceitou embarcar no meu sonho e juntas realizamos, realizamos idealizamos e iremos realizar esse programa. Tirar do papel, com a sua organização, com seu conhecimento e praticidade. Gratidão, Lúcio por aceitar embarcar nesta jornada conosco e, com seus conhecimentos, operar essa complexa máquina, mesa de som. Né? Acredito que seja uma superação para nós três, eu, Camila e Lúcio, pois estamos realizando algo novo. Isso será um dia marcado na nossa história, dia 8 de novembro de 2019. Agradeço a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para que este sonho se tornasse realidade. E agradecer aos que estão nos acompanhando, aos que vieram aqui nos prestigiar, e em especial, à espiritualidade. A espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, nossos mentores, que nos auxiliam e nos fortalece para realizarmos a nossa missão de vida, a nossa missão de alma. Então, Hoje é um marco, é um início. E vamos partir para o nosso tema de hoje, superação. Não é, Camila? Muito obrigada, Bia, pelas palavras. É... Hoje o tema superação, entrando no seu agradecimento, um dos principais pontos da superação é a comemoração das pequenas e grandes conquistas, isso. a gente conquista o tempo todo, o tempo todo a gente supera pequenas coisas e grandes coisas, o que acontece é que com, com, com o cotidiano a gente acaba não comemorando, né Bia, e isso é um pênalti grave, porque a gente precisa comemorar, isso, celebrar, nós precisamos celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, né, e é, é hora que chegou aqui o Jorge chegou e ele falou assim: está chovendo, né? Eu olhei aqui para trás que dá para ver. E todas as manhãs no programa tem um sol aqui que a gente se bronzeia, e hoje tem a chuva que está abençoando, né? E tá trazendo todo e levando toda esta energia que nós estamos precisando. Nós precisamos de tudo, nós precisamos do sol, da água, do, né, do vento. Então... Superar é agradecer também, agradecer pelas pequenas coisas, sabe, Camila? Quando eu estava é, pensando hoje é, no programa à noite, né? Porque eu sempre estudo bastante para poder me preparar, e a noite foi assim: de muito, já comentamos, muito intensa, né? Sonhos intensos e a expectativa, a ansiedade é normal. Né? Ainda bem que a gente tem uma ansiedade, a ansiedade nos leva a fazer o nosso melhor, a buscar mais. né? Então, essa, eu estava lembrando a primeira vez, quando pequena, que já foi uma superação. Eu fui num programa de rádio e eu lembrei, essa noite, eu tinha nove anos, quando eu fui na Rádio Clube, e era para falar uma poesia, uma redação que eu fiz sobre o Dia das Mães na escola lá na, aqui em São José, no bairro do... Lá no Jaguari, e foi um concurso de, de redação, Dia das Mães, e eu ganhei e eu fui. E eu lembro, e isso voltou à minha mente. Então, aquilo, quando falo, Chico, os sonhos não morrem, os sonhos adormecem, talvez lá... Eu já coloquei uma sementinha em mim, não é, Camila? Uhum. E pessoa quem que é que não tem essa história... Alguém tem, conforme eu vou falando, a Camila falando, vocês vão lembrando de pequenos fatos que nós precisamos celebrar, celebrar, comemorar, sabe? Mas o mais fácil é a gente ir só para o lado negativo, não é isso? As crenças que nos limitam. É, elas vão puxando, é, é, sem a gente querer, a gente se auto-sabota. E daí, a, o que a gente às vezes a gente fala sem perceber, eu não vou conseguir, eu jamais vou ser uma radialista, eu jamais vou lá falar em público. E quando a gente se propõe a fazer, quando, vem toda a força e, é e, e, e coragem que é necessário. Então, o primeiro ponto é a gente se propor a vencer algo que a gente acredita que é, que é, é invencível. Né, Bia? É, porque é o seguinte, isso são as crenças que nós trazemos, os medos que nós trazemos. As crenças nos, nos limitam, mas nós temos crenças que são, é, que nos auxiliam, as boas crenças que nós conseguimos realizar. E o que se esquece, numa hora, é ver as forças, as nossas forças de virtude. E isso, como, eu, bem, nesse tema, nesse programa, ou seja mais feliz, tem muito a ver com a psicologia positiva, com outras técnicas, a psicologia positiva ela fala das nossas forças e virtudes, e nós só queremos só nós só olhamos para aquilo que nós não conseguimos. Então, uma das forças para se conseguir a superação, que é uma da, das forças da coragem, da coragem, da virtude e coragem, é a perseverança. Perseverar. Você sabia que perseverar, você sabia, é diferente de persistência, hein, Camila? Não, Bia, Com... né? é. qual é a diferença? Persistência e perseverança. Persistência é quando a gente persiste e faz sempre da mesma forma. Nós queremos algo e nós não mudamos a forma de fazer, eu persisto, eu, eu vou... Batendo, vamos dizer, vou fazendo, fazendo, até que aquilo, como diz, por cansaço acontece, de alguma forma. Perseverar, ter perseverança, é fazer a cada vez diferente do, da outra forma que eu fiz. É o mudar, é o aprender com o erro. Então, perseverar, persistência. É, hoje é o nosso primeiro programa. Nós vamos ter acertos e nós vamos ter erros. Ao invés de nós olharmos para os nossos erros, nós vamos olhar para as nossas capacidades, aquilo que nós conseguimos realizar dentro do nosso melhor. Eu gosto da frase, nós somos perfeitamente imperfeitos. Sabe as palavras. E essa é uma das características dos, das grandes pessoas. Napoleão Rio, ele já falava dessa característica há muito tempo atrás. E ele estudou diversas personalidades, de sucesso, e ele considerava sucesso as pessoas que tinham é, é, êxito em várias etapas, em vários segmentos Isso. da vida, então êxito profissional êxito pessoal uhum. êxito familiar, e daí ele considerava uma pessoa de sucesso e uma das características era do da resiliência. Isso, isso é uma das formas. Porque De não desistir. Isso, não desistir. É, é a resiliência nada mais é também que isso. Isso é um, uma outra forma. As pessoas, a gente, a maioria das pessoas, desistem, mas nós precisamos aprender. A resiliência, lembra do, da história do bambu? Não é? O bambu, é, essa é o símbolo da resiliência. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva, ele enverga, ele deita, ele chega até o solo mas logo ele volta ao seu centro. E isso é algo que nós também, sabe, é não, eu falo assim, é não quebrar. É naquilo que está o mais difícil, nós conseguimos olhar o que é bom, agradecer por aquilo, aprender por aquilo. Críticas externas sempre teremos. Olhar para a crítica como algo para o nosso crescimento e melhoramento. E não como algo para nos derrubar. Mas nós somos os maiores algozes de nós mesmos. Nós nos chicoteamos, nós pegamos aquele nosso pequeno, coisa que nós não conseguimos fazer, e nós colocamos como isso é o todo. Nós vestimos da incapacidade e não vemos, não nos valorizamos. Então, esse, é, até a proposta desse nosso desse nosso programa, eu já um grupo, gente, eu adoro, trabalho em grupo, já estou falando que é o nosso grupo, mas somos um grupo, não? Grupos de pessoas aqui, pessoas nos assistindo, né? e olha que imagem mais linda, as flores, deixa eu falar das flores, ganhamos flores, né? iluminadas, estamos iluminadas, maravilhosas, ainda com mensagem linda, tem uma mensagem aqui, essa aqui eu não leio, mas eu vou ler a mensagem da Patrícia, que ela deixou para gente, gente, né? também, aqui, com o um mimo, é, ela deseja para gente, assim, muito sucesso e luz nesta nova etapa. Que nossa amada mãe Maria guie sempre seu, seus caminhos, os vossos caminhos, e a cubra, e os cubra com seu manto de amor e caridade e proteção. Amo você. Gratidão por ser a luz no mundo. E beijos da Patrícia Medéia. É uma grande amiga e ela também é uma das... Né, que faz parte do programa e acreditou, né? e está como nossa apoiadora ela também vai vir um dia aqui no programa como convidada acreditou no, no nosso sonho no nosso sonho o sonho de, fazer, uhum. é, de dar ferramentas né, para as pessoas uhum. serem mais felizes, uhum. serem mais completas no ser integral isso, é o ser integral, você falou legal Camila porque é um todo é o ser que é não só corpo, não só mente, não só alma, é um todo, é um integral. É aquilo, é, na, Jung diz, né, é o despertar do self. Nesse processo de evolução que nós fazemos, é, Jung diz, no processo da individuação, isso não quer dizer se tornar individual, quer dizer você entrar no, na sua potencialidade do seu ser. né? né o self é o, o todo em si. Quando, e, quando eu fui fazer a faculdade, que isso é algo bem de superação também, e, Camila, conforme você foi lembrando, as superações na sua vida, o Lúcio também está convidado, viu, Lúcio, a, falar. <risos> é, eu, a é, gente só Eu queria falar que a gente está com bastante gente quem? aqui. Ah, então YouTube. vamos dar uma pausa, daí eu falo. É, queria agradecer aqui a arquiteta Atios, ela fala bom dia, com mais felicidade para todos nós. É, a Gisele Serra diz sucesso no novo programa a Lídia Girardi, parabéns muito sucesso, o Piero lá do Paulo de Tarso, diz boa sorte deseja boa sorte sucesso para nós obrigada Piero, a Vi, uma Aparecida diz bom dia Bia, com muita felicidade, parabéns eu tenho certeza que irá ajudar muita gente com esse programa, beijos a Tatiana, nossa prima, né Rodrigo o Rodrigo tá ali no telefone quem quiser ligar e falar ah, é? com a gente aqui só lembrando, o telefone da rádio é 3921-3009 3921 3009 DDD12, tá o Rodrigo ali no lugar, e pior que ele sempre falou que quem senta no telefone tem uma breve passagem, né Rodrigo Eu acho que é melhor fazer uma, uma um seguro de vida pra mim. <risos> <risos> para mim é. para que todos sabem que o Rodrigo é o esposo da Camila é, que acho apoiou que sim, né? a gente é, não, desde ele o começo tá fez as artes todos. aí a arte tá linda, é bem legal a Fernanda Cassal... Ah, vem aqui falar com a gente, diz bom dia, amigos, bom dia, Fê. A Verônica Braga, bom dia e manda flores pra gente. O Arnaldo, Ai. professor Arnaldo de Bia e Camila, nosso carinho e votos de uma estreia cheia de felicidade. Ai, que, lindo. que sejamos todos mais felizes. Amém. A Dolly, querida Dolly, manda beijos consegui. pra gente. Ah. Bom dia. Ela tava preocupada aqui, Doli Falou, a gente não vai passar no hum, Face. Eu falei, Dolly Vou já avisar tá a Dolly que ela precisa pro YouTube. <risos> A Regina Selle também está aqui, mandou bom dia para nós. E o Wilson Girardi, Bia Camila, estamos felizes com poder estar com vocês, em poder estar com vocês juntos na caminhada. Beijos! Meu e da Ligia. beijos. Ah, e o Aécio, nosso colaborador aqui da rádio, nosso colaborador, estou falando igual o Rodrigo. <risos> então, um forte abraço para essas meninas corajosas. Obrigada, Aécio, a gente conheceu você. Eu sei que tem muita coragem, tem vários livros, Aécio. É, né? escreve para caramba. Então, Muito coragem, bom. essa é a virtude que nós estamos trabalhando. E são nesses pequenos, pequenas coisas, Camila. Quando nós idealizamos, quando nós começamos, é, o programa era para ser na quinta, mas mudamos porque o nosso luz poderia vir só na sexta, não? E na hora que falou sexta foi de uma hora para outra. Foi de uma hora para outra <risos> e aquilo fluiu. Flexibilidade é outra coisa. Precisamos ser flexíveis diante das dificuldades. Estamos prontos para mudar. Mudar, mudar o rumo, mudar a rota. Né? Lembra que a gente lembrou aquela frase do Einstein? Sanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? Então, nós fazemos uma coisa. não, se colocasse, não, vai ser quinta, tem que ser quinta e vai ser, não, muda, muda, porque eu falo, nós precisamos abrir a nossa intuição, ouvir a nossa, o que é ouvir a nossa voz interior? O que é ouvir esta intuição? Nós não temos uma intuição, ela vem assim, é minha mente, meu cérebro que criou, não, é uma conexão, e se nós estamos abertos para ouvir, Amigos espirituais e o nosso próprio ser tem toda uma sabedoria que nós podemos acessar. É? Então, a parte que mais importante da nossa vida, para que a gente possa superar, é o autoconhecimento. É ousar, é arriscar ir além. Dar um passinho de cada vez. Não são grandes passos. Os passos são pequenos e às vezes a pessoa desiste porque acha que é só um pouquinho. A jornada da evolução ela é lenta, ela é lenta. mas para nós que ela é lenta. Eu acredito que em uma outra esfera, no plano espiritual, essa evolução nossa ela é, ela é gigante, dos pequenos passos que nós damos aqui. E também nós nascemos porque nós temos uma missão, algo, e esse chamado, se nós estamos num caminho que não é, ele vai nos desviar. Quando eu, a gente entrou, parou um pouquinho para falar das mensagens, das pessoas, e gratidão, mas gratidão imensa. quantidade de pessoas, né? de manhã, a pessoa fala assim, eu acho que ninguém vai ouvir de manhã esse programa, né? oito e meia da manhã, na sexta-feira, melhor à noite. Gente, é quando dá, é o que você pode fazer. E aqui ele é o melhor momento e o melhor lugar. Quando a gente falando em superação, e até eu coloquem aí no, no YouTube, pequenas superações que vocês fizeram, compartilhem com a gente, escrevam. Porque a partir do momento que vocês estão pensando naquilo que vocês fizeram, vocês escrevem, vocês estão integrando a vocês, e vocês estão aumentando a sua capacidade de superar nas situações que são difíceis aqui nós vamos dar muitas dicas também, né Camilo? É, para fer... que as pessoas possam praticar e ser mais felizes ferramentas, pra... porque é, a teoria, ela precisa ser colocada em prática, Sim. né? e a gente coloca a prática, a gente tem que ter um como tem que ter um, um, um pontapé, uma ajuda né é. Bia? porque superar é legal a pessoa que supera sozinho, mas em grupo a gente supera muito mais fácil, né? É. A gente consegue ferramentas, se apoiar para superar aquilo que a gente necessita, passar aquela barreira e além. Ir além. Superar é ir além daquilo e além do limite. Isso. E... E como disse, é o limite da pessoa, não é o limite do outro. Isso. A superação às vezes a pessoa compara que o outro fez, o outro, mas aquilo às vezes não faz parte dele, não é para ele, não é para aquela pessoa. O que ele vai fazer é outra coisa. Uma coisa de superação minha foi fazer a faculdade de psicologia com 45 anos. Faz que Quantos anos? Faz, faz 20 anos que eu sou formada. 20, já é, 20 anos! Nossa, estou fazendo conta, tô perdendo minhas contas <risos> aqui, gente. É, então, faz 20 anos que eu estou formada. Né? É, não, eu não tenho 75, eu tenho 65. Ajuda! Eu estou aumentando a <risos> minha idade, Camila. Não, é 15 anos é, mesmo. A Bia aumenta a idade, é, tá, idade para falar assim, nossa, Bia, como você está bem! <risos> é... <risos> Meu pai usa essa. 75, é tô Meu pai fala que tem 80 anos já, tá com 60, só para o pessoal falar nossa, como você tá inteirão. Então, né, não, tudo bem, não, mas é sair de uma faculdade com 50 anos, né, não, e as Iniciar pessoas... a faculdade, tá, né, o pessoal, o, é, as pessoas... Posso estar errada aqui, mas a maioria das pessoas na sua, na sua classe tinha 25 anos, 20 anos. É, 30. Tinha, eu era a segunda mais idosa. É, então. <risos> a mais idosa era a Ivone Travesso. A Ivone saiu da faculdade com 74. É, é. A, na minha e profissão, e então, era eu. eu me formei com mais duas meninas. Era só homem. E a gente... É, e, e eu fui, né, além. Eu falava, não, eu gosto, eu quero eu vou. Hum. E eu, eu posso dizer que eu fui até muito mais do que aquilo que eu esperava que um dia eu pudesse ir. Às vezes eu estava lá no meio, e quando eu estava lá no meio, eu falava, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? É, e é uma sensação deliciosa. É, é muito gostoso. De gratidão. E o que, por que, que eu até lembrei disso de, de faculdade, de fazer... É porque eu tive que fazer um vestibular para poder entrar na faculdade. Né? Eu sou a segunda turma da Unip de São José dos Campos aqui. E... O que eu senti hoje à noite e o que eu senti ao chegar aqui hoje de manhã para iniciar esse programa é um passo grande. É uma responsabilidade assumida. Nós estamos assumindo, nós três, uma responsabilidade, sim, conosco e com as outras pessoas, com o que nós vamos passar, um compromisso. Mas o que eu senti no meu corpo foi a mesma sensação de quando eu sentei na sala para fazer o vestibular para psicologia, eu quase tive um infarto, de verdade, hoje de manhã o pessoal fala, aí eu saindo de casa, meu marido falou assim para mim, o Raul falou, não, tá tudo bem, você sabe, você está acostumada, eu falei, é diferente, é você faz live, é diferente, é diferente, gente, é diferente, fazer live já foi uma superação, Errar, colocar e falar ao vivo com as pessoas, gravar vídeo, porque eu não falava em público, eu falava e depois parei de falar. Né? Verdade? A gente se auto sabota, né? não é, Camila? É. Eu sei também de algo da Camila que ela está fazendo uma superação imensa estar aqui. Qual é, Camila? Conta aí para o pessoal. Eu sou pessoal. super tímida. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, a Camila tá quietinha lá hoje. É porque eu sou super tímida. Para falar, eu morro de vergonha. Fico vermelha. Tá eu parecendo tá que ela tá vermelha e não tá conseguindo falar, pessoal? <risos> Hã? Não é? é? isso aí. Você vê que coisa linda? É. A história. E se nós estamos né, juntos, eu acredito que nós temos uma missão juntos. Tanto assim. Que nós tímida temos que eu compromisso. cinco horas da manhã ah, hoje. eu. Né, amor? <risos> eu ele para frente eu praticamente não dormi botei ele para fora da cama 5 horas do manhã, falei, vamos, vamos, vamos se arrumar vamos preparar o café, porque tá uhum. na hora não, e essa aqui chegou aqui, sabe o que ela queria ficar fazendo? fala, para Camila para. ela começou a querer varrer, varrer tudo, limpar tudo falei, para Camila, vamos sentar lá vamos, vamos alinhar o... eu, né a Patrícia tava aqui, colocou um floral pra gente, falei, tem floral aí, dá um floral aí, porque nós... para, ela, não eu preciso varrer, eu falei, não vai varrer nada senta aqui Vamos sentar. Ela é a, a parte mais... É, eu sou, como é que fala? A, a, não para de falar. A coisa, ela faz o freio, ela faz a parte, ela precisa estar tá aqui. Pessoas diferentes é isso em que personalidade, em perfil comportamental, se unem. Nós três aqui temos um perfil diferente. Hum. Mas os três juntos fazem algo que é... O, que um é. complementa o outro. para superar é muito importante a gente ter amigos, ter pessoas com quem a gente confie. Porque eles vão falar para gente. Porque não é, é, é só a vontade de superar. Às vezes a gente está indo para um caminho que não é não legal. É. E é. as pessoas que a gente confia, as pessoas, nossos amigos que querem nosso bem eles sempre vão falar para a gente. Então, é necessário a gente Sim. sempre ter pessoas ao nosso lado que acreditem no nosso potencial Sim. e que sempre vão dar as nossas diretrizes. É bom a gente colocar uma meta, né, para a gente superar, meta. mas é legal a gente ter também os pezinhos no chão. E fazer é, é, metas é, realizáveis. O que, que acontece? Coloca-se uma meta muito alta. Né? A gente fala assim da meta Everest. Eu quero... É, que é algo difícil, e eu não consigo realizar aquilo, eu volto e não faço, e sinto que eu sou incapaz. Mas não, é a pequena... É, nós conversamos, nós para a gente estar aqui hoje, nós já estivemos aqui, já fizemos uma hora de programa, já fizemos um, um treinamento, antes disso, tem papéis e papéis aqui em cima da mesa, que, a gente, que eu fui anotando, que a gente vai seguindo. Assim, é tudo isso, é um planejamento. Antes de tudo isso, é a permissão até da rádio de fazer esse programa, de fazer sentido para as pessoas, que tem a ver, porque nós vamos estar falando de desenvolvimento humano, mas não só essa parte, mas é a parte espiritual. Vai estar todas as áreas dos saberes. Né? Então, olha, o, o pessoal está do outro lado. Um pouco gente, a gente vai falar, tá tudo a certo. É, é, tem outro lado outro lado, o Jorge tá fazendo um gesto. Eu não sei o, o que é. É, é. Daqui a pouco eu vou chamar ó, O Jorge, Jorge tá ah, um do Jorge. <risos> Jorge, Ah, lá o Jorge ah, lá, o Jorge. Lá. O Jorge. Oi, Jorge. É, não, mas é, é uma é. boa, porque a gente tava entrando, já não tem Eu do tava olhando bloco. ali. É, a gente tava entrando no tema do segundo bloco. No segundo é. bloco, a gente vai falar das metas realizáveis, dos passos a passos para a gente. Algumas uhum. ferramentas pra gente praticar para ter superação em algo da nossa vida, então se você que deseja é, é, ter um ponto aí que você deseja superar, fale conosco e anote, né no, no, uhum. fique com a gente mais um pouquinho e anote os passos que a gente vai dar só pra gente, antes de ir pro comercial tem mais gente aqui falando bom dia pra gente a Rosana Polsino lá a da Rosana. casa, é a ro, uhum. é, um beijo, tô com saudade, fui lá na casa da Marcela essa semana, você não tava, viu ro? Rô <risos> faz tempo que eu não vou lá e vou eu puxar a orelha dos outros <risos> a, arquite, a Arquitete mandou um, um presente, falou que é um presente ouvir esses ensinamentos no início do dia, muito obrigada a gente pensou nisso, quando a gente olhou o, o horário né, do programa a gente falou, não, é bom começar o dia com boas notícias, a intenção é essa uhum. É, a Cristina Braga diz, bom dia Beatriz, Camila, muita gratidão por vocês estarem conosco, bom dia Cris, muito bom obrigada, dia. o Jorge Reis <risos> falou, parabéns amigas, esse programa vai ser um sucesso, nada melhor que a proposta de tornar as pessoas mais felizes, é obrigada Jorge, o Jorge também apoiou bastante, a gente acreditou na gente, é fez eu tá superar tá... essa semana, o Jorge nem sabe, que ele fez eu superar, eu nunca tinha desenhado em 3D. O Jorge falou, não, vai lá, você consegue. E eu fiz Deu? o desenho, fiquei Deu? super feliz. Tô fazendo várias coisas agora 3D. Jorge, obrigada, viu? É, a Marisette mandou um bom dia, Camila e Bia. Muito obrigada. Ahuai, que delícia, lindona. Saudades de você também. <risos> eu vou voltar aí lá. É isso aí. É, nós vamos para os nossos comerciais. Antes a gente vai colocar uma música que eu particularmente gosto bastante. E era uma música favorita de Chico Xavier, uhum. que diz a mensagem da gente seguir em frente, isso. É, na, na etapa de superação a gente tem que ter isso em, em mente, que a gente isso. precisa seguir, seguir em frente, independente do que aconteça, é, vai acontecer coisas que realmente talvez te deixe um pouco triste, uhum. um pouco desanimada, isso é natural também sentir isso, nós somos humanos, né porque a gente tem a proposta de superar que vai ser tudo mil maravilhas, mas nós precisamos seguir em frente e essa música ela, ela traz essa mensagem cantando com alegria. Lúcio, vamos lá. <risos> O passarinho me ensinou uma canção feliz E quando solitário estou, mais triste do que triste estou Recordo que ele me ensinou uma canção eu levo a vida cantando Ai, Lili, Ai, Lili, Ai, Lou. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira de pré. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz Ai lili, -li, ai lili, -li, ai Por isso é que sempre contente estou, ai lili, -li, ai lili, -li, ai Lou. Mais triste do que triste estou Recordo que ele me ensinou Uma canção que diz Eu levo a vida cantando Ai Lili, ai lili. sempre contente estou, o que passou, passou, o mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz, ai Lili, ai Seja mais feliz Voltaremos em instantes Atendimentos em psicoterapia, hipnoterapia, constelação familiar, individual e grupo Psicoterapia reencarnacionista Cursos, palestras e treinamentos na área de saúde e bem-estar Venha nos conhecer Telefone 991198732 Beatriz Porto Saúde integrativa Homeopatia, Homeopatia, Florais de Bar, de bar Minas, São Germão, Fitoterápicos, Produtos, produtos naturais, naturais e Orientação e farmacêutica, farmacêutica, de, de segunda, segunda a sexta, a das oito e, e meia às 19 horas. horas. E sábado, e das oito e meia às quatorze horas, Mercurial Farmácia Homeopática, Homeopática Rua Santa Luzia, 19, 19 Vila Em, Maima, São José dos Campos. Florais de São, São Germain, presencial, presencial e online. E online. Atendimentos, Atendimentos com terapia, com terapia floral, oral, reiki, radiestesia, radiestesia, tarô e game terapêutico. Patrícia Metea, cursos e terapias. gente pelo, pelo WhatsApp, WhatsApp 12 988 18 2069. 2069. Fique agora com o programa Seja Mais Feliz. essa sobre superação, Não é, Camila? E falando, do que nós falamos no último bloco sobre sobre as pequenas metas, as e metas realizáveis. Como nós vamos fazer? Isso, é, uhum. a sugestão é você colocar o item, né, que você deseja superar e colocar e as metas, você vai colocando como você vai atingir aquele aquela meta principal. E cada meta é uma é uma superação, uma realização. Isso. Então, porque primeiro nós temos que ter um propósito. Um propósito a que, O que eu quero? Aquilo que eu quero realizar. Escolham, como eu falei antes, pequenas metas, pequenas coisas, realizações. Simples, que você possa realizar. Porque a cada pequena vitória, a cada pequena conquista, você vai ganhando é, a força para você realizar as maiores. É, estamos adequando algumas, um, algumas situações. Não, vai, vai Pode tudo bem? Vai. Então tá. O mais importante: primeiro, o que, que é o, o autoconhecimento? Saber o que você tem a, a maior capacidade, habilidade que você tem que fazer. É, não adianta você querer fazer algo que não é a sua habilidade, é da outra. Eu não, por exemplo, eu não tenho um domínio sobre toda essa parte de internet, equipamentos, mas o outro tem. Eu consigo fazer um pouco a respeito disso, mas não tudo. E o que tem mais capacidade, por exemplo, a Camila tem, o Lúcio tem, o Rodrigo tem, eles têm maior habilidade. Eu consigo fazer e celebrar as pequenas conquistas. Então, olhar para aquilo. Quando você tem algo que te barra e que te dá medo e dá vontade de recuar, é porque tem uma crença aí, tem uma crença que te limita. E o que são crenças limitantes? As crenças são verdades, elas se tornam verdadeiras crenças que nos impedem de seguir em frente. Então é, eu não sou capaz, eu não, tenho, eu não consigo falar, minha voz não é boa, eu erro ao falar, treina. Se eu sei que eu tenho hábitos ou vícios de linguagem, eu vou aos poucos tirando. Eu vou, aos poucos, modificando. Né? Então, tem a ver muito com autoestima. A pessoa, quando ela não, se, não se, se valoriza, quando ela não se reconhece, a autoestima fica baixa. E eu passo a sentir, perceber que eu não sou capaz. O outro pode e eu não posso. O outro consegue e eu não consigo. Essas falas ficam. Né? Então eu digo: acredite, celebre e faça né? o quanto tem toda uma. as etapas. Né? Eu trouxe até aqui para a gente não se perder. As e, etapas. E muitas das crenças limitantes são da nossa infância, né, Bia? A gente sim, traz da infância. Sim. É, muito. É, com o Francisco, a gente vê aí a, a, a mudança. Né? Eu vejo minha mãe e minha sogra cantando as músicas para eles. E, a, e as músicas de hoje em dia são completamente diferentes A minha mãe canta pra ele, é, pra Naná, que a Cuca vai pegar Eu, Mãe, que medo é esse que você já tá colocando no Francisco? É, mas são coisas bobas, às vezes a gente fala pra uma pessoa Não, não vai que você não vai conseguir Naquele momento a pessoa nem dá importância pra aquilo, Mas, mas fica. fica gravado no nosso subconsciente E de repente Ita. você se vê numa situação parecida E você não consegue reagir Uhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, Bia, com o que a gente fala com, a com as pessoas, para a gente incentivar o melhor, o potencial melhor. a uhum. Deus em todo mundo, todo mundo tem o um poder. Todos nós temos o poder, todos nós temos a capacidade. O, o Tem algo assim, quando se fala assim da criança, do incentivar, né, coloca às vezes muita a responsabilidade também, né, é, nos pais, nos cuidadores, não precisam ser os pais, quem cuida dessa criança... É, o formar. Mas se nós olharmos por aquilo que o espírito ele pede para vir e passar por situações de conflito, situações difíceis, porque ele vai superar aquilo, né? Esta é uma, uma, uma visão. Eu peço para ter aquele pai, eu peço para ter aquela mãe, eu peço para vir naquela família. E a partir dali eu sei que eu, muita, eu vou passar por aquelas dificuldades, porque essa é a proposta do meu espírito, da minha evolução. Também tem isso, para passar por situações. Eu falo assim, então, fazer o nosso melhor, como pais, como cuidadores, como profissionais, como terapeutas, como psicólogos, professores, médicos, seja como for, despertar no outro. Sabe aquela sentença que fala para a pessoa? Não, não faça mesmo, porque você não é capaz, você não consegue. Né? Então, isso faz com que ou a pessoa recuí, e não vá mesmo, e não acredite nela, ou dá uma força tão grande para ela, que ela fala assim, eu agora eu vou, eu provo para você que eu posso. Quando ele, a pessoa fala isso, ele se empodera, ele se empodera da maior força dele, porque ele tem, sabe aquela metáfora das pérolas? Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas, não é? porque a ostra ela é agredida, Cada vez que ela abre para respirar, ela é agredida. Com isso, ela solta um naca, um, um líquido, e vai formando a pérola. A pérola mais valiosa é a pérola negra, que está na maior das profundezas, onde ela é a mais agredida. Então, isso que nós sofremos na nossa infância, que seja por qualquer situação, é o que vai nos tornar as melhores pessoas e as nossas maiores habilidades. É o que vai nos fortalecer, o que entra no próximo passo, a hum. autoestima. Isso. A, a, nós precisamos nos conhecer, que assim a gente vai ter a nossa autoestima é, fortalecida. Fortalecida, energia. isso. Porque a partir do momento que eu acredito, que eu posso, que eu faço, e eu venço as pequenas coisas, pequenas etapas, vai se formando uma, vamos dizer, pensa numa, numa, estrutura em que você vai colocando o que é bom, o que não é bom. O nosso cérebro, né? O nosso cérebro, a área do nosso cérebro que fica feliz e que fica infeliz é a mesma, a escolha é nossa. Aquela que nós sentimos o prazer, o desprazer, é a mesma área do cérebro. Então, a escolha é nossa. Nós vamos ficar naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. A pessoa fala, mas eu preciso mudar, eu sou tão pessimista, eu só olho o que é ruim, olhe para o que é belo. Hoje nós falamos que a chuva está maravilhosa. Olha quantas bênçãos tem de uma chuva. Nós nem estamos sendo bronzeadas aqui hoje. <risos> né o é sol nas costas, mas é lindo também. Mas outra pessoa vai olhar para a chuva, vai acordar e fala, nossa, que dia feio hoje, não? Que chuva! Isso, que... aí vem o sol... Nossa, mas está muito quente esse negócio. Ó, oh, tá? Então tire a beleza e veja a beleza em tudo. Apreciação da beleza, uma das forças de, da virtude. Né? Gratidão, uma das forças de virtude da transcendência. Agradeça, agradeça por tudo. Agradeça. <coughs> Ao levantar, agradeça ao deitar. Agradeça por aquilo que foi ruim também. Porque você vai achar. Ele pode ser o trampolim para o seu sucesso. Os é, outros itens? A gente entra no terceiro item. É ressignificar as, os nossos limitantes. Que é agradecer. Agradecer até por aquela pessoa que te, fa te falou que você não era capaz. Porque aquilo te coloca assim, não, eu sou capaz, eu vou fazer aquilo. Te dá um, uma meta te Sim. dar um propósito. É, nós precisamos agradecer a tudo, né, Bira? Sim. Esse ressignificar né, tem assim uma, uma, uma técnica bem legal de se fazer. É, é você, todas as noites, antes de dormir, fazer uma análise do seu dia. Entre eles está a gratidão. Mas antes da gratidão, você também vai ressignificar. Olhar para é, o seu dia, ver aquilo que não deu certo... Aquilo que você fez que não gostou, como você faria? E muda no teu pensamento. E de preferência, tenha um caderno, uma, um, escreva. Como eu faria? Ah, eu mudaria isso e isso. Isso é fazer o diferente e aprender com aquilo que errou. Isso é ressignificar. E você vê três coisas que foram boas do dia. Então, é, eu ressignifico aquilo que não deu certo durante o dia. Como eu faria? Não é ficar, nossa, e se lamentando. Ai, como eu errei, como eu sou ruim, como eu sou isso. Nada disso. Veja como eu faria diferente. E depois, três coisas pelas quais você é grato. Escreva no caderno. Esta é... é eu falei que é uma técnica matadora. <risos> técnica Ela é transforma boa. você... Ela transforma você para ser mais feliz. E, e, e faz você analisar né, o seu uhum. dia, o que que aconteceu. E, e você coloca no papel aquilo que você poderia ter feito de diferente. E isso nos faz entrar no quarto item, que é cria hábitos bons. Isso. crie hábitos é, positivos na sua vida. Uhum. Quando você ressignifica aquilo que você fez, o ou que, ou que aconteceu... De uma forma positiva, você começa a criar um hábito Isso. na sua vida. E quando você. Primeiro, o hábito se cria, você primeiro faz pensando e depois é que nem dirigir. Isso. Quando você vai aprender a dirigir, você, você pensa onde está o seu pé, onde está a sua mão, onde está uhum. tudo. A, depois você vai até a quinta marcha que você nem pensa nem no que pensa. você está fazendo. Você criou um hábito. Um hábito automático. Automático. Então, ser depois positivo, de muito treino. É ser positivo. Ver a positividade e ser mais feliz. Ser otimista. É isso. Então, pratique essas quatro etapas. Depois a gente pode deixar, não, Camila, escrito? Posso, então, posso deixar a gente escrito. Escrever, porque isso a gente, eu trouxe assim, anotado. Ressignifique as crenças limitantes. Fortalecer a sua autoestima. Criar hábitos de resiliência. E estabeleça superação de metas. Né? Então, nós temos a capacidade... Em nós de ser totalmente plenos e felizes. Ter uma vida com bem-estar. E plenos. Camila, eu tô vendo que nós já estamos chegando a 9 horas e 20 minutos. E tem bastante gente aqui, Bia. Que banco. felicidade. <risos> tem um, o, o Marcos Antônio Trindade. Bom dia, excelente iniciativa. Gostei muito da sinergia de vocês. Obrigada, Marcos. O nosso querido amigo Rui. Sim. é o Rui Luiz Barbosa parabéns pelo programa com as imagens perfeitas, isso é para você viu Lúcia e apresentadoras <risos> maravilhosas obrigada Rui é, o Milton Baruel lá do Paulo de Tarso falou parabéns Camila e Beatriz o Domingos meu sogro, parabéns pelo programa, queria mandar um super beijo aí pelos super avós é. É, ontem me ajudaram pra caramba lá com, com Francisco é, a Rosana falou que estava sem volume, mas acho que não está, né? Está todo mundo com volume ali. É, a Sônia Santos está aqui. Lindas, <risos> estão maravilhosas. Gratidão por este lindo presente das nossas manhãs de sexta-feira. Obrigada, Sônia. Super beijo, Sônia, querida amiga aí. Marcos Antônio Braga mandou bom dia, vivencianos. Parabéns pelo programa Beatriz e Camila. Eliane Silva Trindade mandou: Bom dia, obrigado por esse programa que estou amando. Muito obrigada. E. A Camila está ótima, porque as meninas maravilhista, Maravilhoso esse programa, <risos> adorável. Obrigada, viu? É, então, e todos, todas essas mensagens nos tornam mais felizes. Eu, Camila e Lúcio porque é algo que nós estamos, hum. sabe, as pessoas, então faça isso para outras pessoas, elogie as pessoas naquilo que elas têm de melhor, ao invés de olhar para o defeito da pessoa, criticar a pessoa, olhe para a pessoa e ache algo de bom, sabe, aquela coisa assim, ah, tá bom, mas poderia ser assim, não, está bom, isso é o seu melhor, isso é o que você sabe fazer melhor. Segue, continua. Eu não posso deixar de dizer que a Dora querida está ali e eu passei uma mensagem para ela e falando, Venha, Dora, eu vou ficar também muito feliz se você vier. E tirar a Dora de casa é difícil que ela cuida dos netinhos e ela faz as coisas, eu cuido com tanto carinho lá da casa dela. Eu sou muito grata por todos vocês estarem aqui. Né, Dora? Obrigada, viu, Dora, de você estar tá aqui. Tá bom? Ô, Fiquei muito Beatriz, feliz. Beatriz, é, eu gostei bastante do exemplo do, do bambu que você citou no começo né, de, hum. desse programa, porque ele não só ele tem essa questão de você ter essa questão da envergadura do bambu, mas também um feixe de bambu, que são as nossas qualidades, como você está falando. São as coisas que a gente vai adquirindo de acordo com a vida. Uhum. Ou seja, as nossas qualidades vão reforçando outras coisas para a gente ter mais segurança nas coisas que a gente precisa. Isso. Né? Perfeito, Lúcio. Isso mesmo. Se você pensar, o, é, o bambu ele é uma, algo difícil de quebrar. Você não quebra ele na mão, você tem que serrar. Mas se você pensar, vamos trazer para algo mais é, quebrável, mais flexível, que quebre mais fácil, por exemplo, se você pegar um palito, aqueles palitinhos de... pessoa faz churrasco? Se você pegar um, você quebra facilmente, não quebra? Sim. Então, quando você colocar um feixe daqueles palitos, tente quebrar, você não quebra. É mais difícil. Né? É mais difícil. Então, isso somos nós. A cada, a cada conquista, a cada celebração que nós fazemos, daquilo que nós somos, daquilo que nós conquistamos, nós vamos, pense assim, você vai colocando palitinhos e que chega uma hora, fica tão forte e você se torna uma pessoa resiliente para passar pelas situações de conflito, difíceis, ser feliz não quer dizer negar a tristeza, negar aquilo da dor, não. Não se nega a dor nem a tristeza, é através delas, que nós valorizamos a felicidade, o ser feliz e ter uma vida plena. É. Vamos Precisamos só concluir começar, aqui. É. É, no, no WhatsApp também a gente tem algumas mensagens, tem umas fotos aqui. A gente tem... O Silvio mandou oi para a gente, deve estar no, no, no, no carro aí, né, Silva trabalhando. Olha só. É, a gente tem o Milton aqui que colocou Parabéns Camila e Beatriz pela iniciativa E muito sucesso a vocês Estão começando bem Muita alegria nas palavras de vocês nesta manhã Essa é a intenção Milton É transmitir alegria Isso. Transmitir boas notícias A Felícia está aqui ouvindo a gente A Tânia, querida amiga Também está aqui desejando sucesso A Fê e o Pedro estavam esperando a gente Desde mais cedo aqui a... Só comentar que a Liana é a fofinha Lá ah, da casa da Marcela um Legal. beijo querido é, a Niete Roma acabou de chegar aqui queridas Camilas Beatriz, a doutora Niete parabéns por este lindo trabalho obrigada Niete ah, ela colocou aqui também comentou todos nós acreditamos que temos as melhores escolhas ninguém quer errar consciente é o que dói, e o que dói são muitas as frutações e desilusões é a culpa Uhum. Um, boa, um bom comentário um bom, um bom tema um bom tema, mas é que esse tema aí dá, dá um programa inteiro, dá dois, é. três programas. O Marco Antônio aqui também colocou, eu e a Cris queríamos estar aí com vocês, mas hoje de manhã estamos com pacientes logo cedo, é, mas não vai faltar oportunidade. Tenho certeza que não, Marcos, tenho certeza é. que não. ela falou Eles falaram mesmo que vim, daí falaram que não dava, né? É. É. Eu queria agradecer a todos, a gente já precisa caminhar aqui para o encerramento. Passou é. super rápido, a gente estava super com medo de dar uma é. hora, passou rápido aqui. Aqui. Rápido, é como o Jorge falou lá no, no, na casa da Marcela, e falou assim, convidando para o nosso programa, e falou assim: por enquanto é de uma hora. Eu falei, Jorge, <risos> tá, mas tudo <risos> bem, Porque o assunto por flui, enquanto, né? né? Flui. Então, é, só e, falando das. repassando aqui das quatro etapas, que são importantes para a gente conseguir colocar, superar né? aqui, que Coloca eu vou colocar no depois no WhatsApp e no YouTube. Que é a ressignificar as, os limitantes, fortalecer a autoestima. Crie hábitos bons, hábitos positivos e estabeleça metas acessíveis, metas que a gente possa conquistar e comemore essas metas assim que você vai atingindo, né, Bia? Queria desejar um bom dia para todos, que essa manhã de sexta-feira, junto com o final de semana, possa ser repleta de luz, felicidade e harmonia. Um beijo querido no coração de todo mundo. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Bia. Obrigado obrigada eu. a todos que estão aqui. E como uma proposta, eu vou, é, sempre ao final do programa, eu vou estar tá fazendo uma meditação, um relaxamento, para que você possa... Ah, o Lúcio... Ah, é, o Lúcio, então agora <risos> vamos fala o teu tchau primeiro. Ah, sim, é... Antes <risos> Porque de... eu vou encerrar exatamente com a meditação, assim, tá? Daí encerra, sim. tá bom? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, eu acho que foi muito legal a gente... O, a, o tema, ele atingiu muita coisa que eu acredito que as pessoas, que os, os ouvintes, todo mundo que está nos vendo ao vivo, eles com certeza, é, tocou as pessoas de alguma forma é, naquilo que elas possam melhorar e começar. A Rosana acabou de falar isso daí, falou parabéns, minha mãe está amando o programa e perguntou se passa na televisão. É só colocar no, no, o aplicativo no YouTube, o meu sogro está assistindo lá, a gente assiste também o Vivência, Quem o o Francisco em casa olha para a televisão e já fala papá <risos> é... e ajudou muito dentro das limitações da saúde dela, obrigada Rô por esse feedback o Edivaldo aqui falou também parabéns pelo programa Edivaldo do bairro do Bom Sucesso o João Luiz Cassal falou bom dia, parabéns bom dia João, Fiquei que bom saudade dia. de você na quarta que eu passei lá bom dia. Bom dia. obrigada Lúcio Obrigado, eu. obrigada Camila Obrigada a todos vocês que vieram aqui. Obrigada a todos vocês que, que falaram mensagens lindas. E todos vocês que vão assistir depois. Também, ouvir depois, porque vai ser reprisado o dia, e ainda não sei isso, depois é o Jorge e o Rui que decide mas vai ser reprisado em outros horários, que pessoas que não puderam ouvir, não é, Camila? De manhã, elas ficam no site do, do Vivência, tudo isso é, é dentro né, do site do Vivência Espírita. Então, gratidão imensa é, por essa oportunidade, gratidão por eu poder estar fazendo aquilo que eu amo fazer, e, e acredito que seja Pode da colocar. minha missão mesmo de vida. O próximo programa está marcado com o um tema. O tema vai ser sobre missão de vida, missão de alma. tá? Então eu convido todos vocês, eu vou fazer uma pequena meditação, leva alguns minutos, para que você possa ouvir, se não der agora, ouvir o momento que você puder e que você esteja tranquila. Se você estiver dirigindo, ouvindo o rádio online, você não faça agora, eu recomendo. Né? e ache um momento para você neste momento procure um lugar calmo tranquilo que você possa se sentar de forma confortável com a sua coluna reta os olhos fechados o queixo alinhado como se olhasse para o horizonte inspire expire Assim, coloque a atenção no seu corpo e vai se soltando, percebendo as partes do teu corpo que possam estar mais tensas. Solte, coloque e vote a sua atenção para a sua respiração. Faça algumas inspirações mais profundas. Coloque a atenção na respiração no seu abdômen. Enche o ar, seus pulmões com ar expandindo o seu abdômen, inspirando grande, segurando um pouco o seu ar e soltando, esvaziando, deixando sair tudo aquilo que tem de tensão e preocupação. Inspire, expire, como se a sua vida dependesse da qualidade da sua respiração. A partir de agora, não interfira mais na sua respiração. O ar entra, o ar sai com suavidade, com tranquilidade. Apenas observe esse fluxo de ar entrar e sair. Volte-se para dentro de você. Conecte-se com a sua força interna, com o seu centro. Conecte-se com a sua essência. Mergulhe no mais profundo do seu ser, e veja ali o seu ser mais profundo. Você é pura luz. Você é luz intensa, brilhante, que ilumina em todas as direções. Quando você toma consciência desta luz interna, você assume a sua força, o seu poder. Você se torna capaz de criar a realidade, a sua realidade, a realidade que deseja. Tudo o que você precisa neste momento é se manter conectado, conectada com esta luz interna. Esta luz que é você, porque na vida todos nós temos dificuldades, dores, situações conflitantes. E não importa o tamanho ou o tipo do problema, dificuldade que estamos passando neste momento, simplesmente não importa. O que realmente importa é a forma como reagimos diante destas situações. É a forma como nós enxergamos estas dificuldades, estes problemas. Cada pensamento negativo, cada dor ou dificuldade é uma oportunidade para sermos mais fortes, mais capacidades. É uma oportunidade para o nosso crescimento. É uma oportunidade para que possamos superar quando nos mantemos conectados com nossa luz, conectados a este gerador interno, esse gerador que existe dentro de nós. Assim, nesse momento, tudo o que você precisa fazer é continuar respirando, respirando com calma, naturalidade e manter-se conectado com a sua luz interna fonte de amor, de coragem, de sabedoria e de verdade. Inspire, expire e no seu tempo desperte, abra seus olhos e talvez você possa unir as suas mãos em prece no seu peito. Sinta-se cheio de amor e de luz, cheio de coragem e muito mais feliz. O Deus que há em mim, saúdo o Deus que há em você. Termina agora mais um programa Seja Mais Feliz. Voltaremos na próxima sexta, às oito e meia da manhã.